Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais um jeito online Pô, rapaziada, mano, não tô achando corrida de caralho Já começa a me rodar aqui, Mano, acho que pelo jeito, rapaziada Ih, vou tirar a música aqui, hein? Pelo jeito, eu acho que é arrancadão, mano Aquelas corridas grandes, tá ligado? Não é a cobrática cobra não, mano Mano, vai bom, vai dar bom, vai dar bom pelo jeito a corrida é bem grande também, rapaziada, é, é, é pequenininha na verdade se que era menor Mas será que a cobrar? Cobra, acho que eu botei aleatório, tá ligado? Sei não, mano Rapaziada, já vai deixando o like aí, mano E, e... É, corrida e chuva o Velócio Furioso e fiquei sabendo aí que vai sair um novo veloz Furioso aí, mano E aqui, já trouxe o pra assistir O bagulho vai ser top ah, ah mano, o cara botou o trânsito, mano, não tiver vi ter botado trânsito, tá ligado, mano? Ih, o cara, o cara, o cara... Ah não, vai ficar assim não, mano Espera que meu quarquinho vai andar, mano Demora pra pegar o tubo Passei, passei... Passei... É reto? É reto Quase que eu passei errado Passei, freia... Tem um corno ali na frente Ai, caralho, mano, tá muito louco, tá muito louco. Ai, caralho, é chuva lógica, fodeu mesmo, mano. Olha isso, mano. Bora, bora, bora, bora. Eu não tô gravando muito gameplay porque eu tô meio com dor de cabeça ainda, tá ligado? Meu Deus, vamos deixando o like aí, rapaziada, é que eu vou estar de volta com as gameplay aí em peso, mano. Tá soltando dois. uns. dois vídeos por dia, hein, Bora, bora, bora, bora, bora. Acelera a cor. Acelera o cor. Ah, mano, será que eu. Ah, não. Ah, tem um cara chegando aqui atrás, velho, o cara deu é um bovinho corvetão, hein, mano, não vai ficar assim não, mano Vai ficar assim não, mano Caramba, mano, tá muito da hora Ah, já acabou, já acabou, já Tá é pequenininha, pequenininha, bora outra, rapaziada, bora outra, então Já volto com vocês aí Agora é a Rally, hein, mano, agora é a Rally Pior que eu nem tenho muito carro de Rally, mano, só tem esse carro aqui, mano Ah, tem, tenho... não, não tem bug não, mano Ah, vou ter que comprar um bug, rapaziada um bug ou um carro de areia, vou ter que ir com esse carro mesmo, porque eu não tenho outro carro. Eu, eu acabei perdendo, rapaziada. 700 contas ali que eu tinha postado, nem tinha visto. Mano. Agora só de raiva eu vou apostar. Ih, caralho, não deu tempo. Bora lá, rapaziada. Bora lá, bora lá. Mano, esse carro aqui eu nem sei se tem tubo, tá ligado? Mas ele é meu, tá ligado? É laranjão. A cor que eu gosto. Mano, rapaziada, comenta aí também qual a cor preferida de você, né tirar a mano o cara botou o mano e vai dar suruba vai dar suruba não é pode que caralho mano o cara me jogou né ia falar só de que esse carro é pesado mas não deu certo mano eu cheguei último também rapaziada cheguei último na última na última corrida ali mano E, e, e, nossa mano É que carro de ardeu eu não sou muito bom não mano. Ah, mas tem um cara pior que eu aqui mano. Tá bem, oita Capotou o corte, tá merda mano Dá licença, licença Tô passando Mas se fosse um carro menor, mais baixinho da tá dava, Mas esse carro aqui não vira muito E quando ele vira, nossa E capotou o corte, eita porra e quando ele vira, ele vira... Ei, cara, o cara me ajudou, o cara me ajudou. Não, não, não, não. Ah, mano, vira carro, vira carro. Esse carro aí não vira muito, tá ligado, mano? Não é ruim. Ele tem a direção limitada, tá ligado? Mas ele é forte pra caramba. Isso é bom. Pode, se for pra subir, morre. Para ali. Estava conversando aqui, bro. Já viu o rali no asfalto? Aí, bora. Vira, vira, vira, vira, virou, virou. Mano, rapaziada, deixa o like aí, hein, não esquece do like, não hein? Aí, Ajuda muito... Ah mano, já acabou, velho Ah não, não, não acabou não É ponta a ponta, o cara bota ponta a ponta? O cara botou duas voltas, dá pra alcançar aqui, cima. Já pros caras vacilar, eu vou alcançar, hein Normalmente aquele cara lá de carro branco vai vacilar, eu vou alcançar, hein Já tá vacilando ali Aí, vira, vira, vira, vira Vira, vira, vira, vira, vira Celera, celera, celera, celera É o foda que essa caminhonete eu acho que eu peguei ela, mano Só botei a roda e não botei o tubo tá? Tá muito lento, mano Depois eu vou dar uma tunada nela Aí virou, virou Caralho, mano, essa caminhonete é muito... Eu acho que eu vou comprar um bug, mano Um bugzão pra melhor. Vambora mano, vambora Mano, esse... mano rapaz, eu ia botar a corrida cobrática, tá ligado? Mas não tem ninguém pra achar, tá ligado? Não... não acha ninguém pra correr. Aí eu botei aleatório mesmo, de corrida normal, aleatório, e achou essas corridas aqui. É da hora É da hora, tá ligado? É da hora Não São tão são básicas, mas são da hora, tá ligado? Às vezes as... As corridas cobráticas tá ligado, são meio ruins Vacilei aí, mano, vacilei, mano Pô, devia ter pegado um burro, mano, mesmo que não era personalizado Era 10 e melhor, tá ligado Era em Corsa Quanta quanta gente, Ponte? 33, é, é Quer um... dizer, é, é, é um pouquinho maior que a outra, tá ligado mas é um chat põe perto do outro, então é rapidão aí já acabaram, eu já vou tomar no, no topa mesmo aí já vou tomar no topa mesmo já não vou conseguir avançar 23 10, é dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo embora que dá tempo, quartinho assim. virou, virou É, começou a contar. Dá tempo, vamos que dá tempo. 24, ah não, falta pouco. Aí, falta pouco, falta pouco, falta pouco. Falta pouco, vamos. Ah não vai dar tempo. Já era rapaziada, já era. Já era, já era. Já caiu, mano. Pra mim é difícil, pô. É isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo aí, jeitazinho, mano, corridazinha básica aí. Mano, não tô conseguindo, eu, eu peguei umas corridas muito fora lá na, na, na Rockstar, tá ligado? Na Social Cup. mano, mas ninguém entra, tá ligado? Eu, tento, eu fico uma hora ali só pra convidar a galera e ninguém entra, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo aí. Fui. <música>